E o Bolsonarento, ele está ele integrando os garimpos ilegais, né? Também, é uma coisa que você sempre denuncia também, né? Não, é mesmo. veja, o garimpo é, é, é algo assim... Se você pensar a Amazônia, por exemplo, e todas as terras indígenas, em particular ele quer o garimpo nas terras indígenas, através, inclusive, desse projeto de lei 191, liberar o garimpo em terra é, indígena. 91. Isso aí é uma estupidez. Inclusive. É PL191, não 91. Né? Então, por exemplo, ali ele está falando do potássio. Né? Não estou falando Sim. nem de ouro, que todo dia está na televisão. O Potássio. Lá em terra indígena não tem nem 10% do potássio. O brasileiro está em Minas, está em outros estados. É que eles querem acabar com as terras indígenas. Então, Sim. esse é o hálito. E mais, o potássio está a 1.700 metros de profundidade para você retirar. Então é uma grande mentira Nossa. isso aí, entende? O que eles querem mesmo é liberar as terras indígenas porque eles querem entregar, integrar os indígenas como se fosse, é, é, não tivesse a sua cultura, as suas tradições, a sua história. E são os povos originários brasileiros que é uma grande riqueza. Na verdade, as terras indígenas são as terras é isso, é, mais protegidas do, do país, com as suas florestas e isso. São um grande ativo ativo é para você é, mostrar no exterior que o Brasil é um país que tem futuro com a sua Sim. biodiversidade. Mas Esse ninguém é, quer eles, saber disso. Eles, Calma eu não que quero saber. você quer passar de passar a motosserra é. ou é gado ou é soja ou é garimpo. É. Então na questão do garimpo indígena, então quando você vê aquelas cenas no Rio Madeira ou então na terra Yanomami é um é uma devastação, entende? Para quê? para contrabandista, Sim. entende? Para meia dúzia de empresário pilantras, entende? Fazer tráfico, entende? Então tá aí, ó, foi preso ontem aqui em São Paulo, ontem. em Sorocaba. 78 quilos de ouro, entende? É, de, e esse desse... ouro vai para onde, né? É, e, Interessante, e... né? Vai para onde esse vai ouro? Vai para onde, entende? Diz que era para fazer joia na Itália, o é. ouro. Na verdade, é, é ouro ilegal, não Sim. pagou imposto é. e veio do Pará, ou, ou de Mato Grosso, ou do Amazonas. Então, o que acontece é o seguinte, pior de tudo, está sendo escoltado por PMs, o PMs. Paulista, por tenente coronel, que tem base na... Na, na, no Palácio Bandeirantes, por incrível que pareça. Você vê como o negócio é lucrativo, como essa distribuição se dá. E até, colocando para você, teve uma, um, um, um garimpo que a Polícia Federal tentou impedir e que o, o, o, esse criminoso do, do ex-ministro Salles, do Meio Ambiente, pegou os garimpeiros criminosos que estavam queimando... É, é, alvos do, do Ibama e etc, Eu botou num avião, levaram para o Palácio do Alvorada para conversar com eles, com dinheiro público. É, não surpreende a gente, né? É. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br